Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo com a pergunta é ou não é possível acertar 15 perguntas seguidas e ganhar 5 mil reais na Betfair. Para quem não sabe do que eu estou falando, esta é uma promoção presente na Betfair em Extend, onde a Betfair premia em até 5 mil reais para quem conseguir acertar 15 perguntas seguidas. Lembrando que a promoção é gratuita, então no máximo o que você vai perder aqui é seu tempo respondendo as questões. Você também pode dividir o dinheiro no pote, ou seja, não precisa acertar as 15 questões, você acertar tanto ali 11 12 aproximadamente e dividindo o valor no pote, pelo menos você garante algum valor para receber no final das 15 perguntas. Eu mesmo já acertei 15 apostas seguidas, aliás, esse é o meu recorde aqui na minha conta em Soccer Punter, que é um site de estatísticas onde você pode gravar aqui as suas apostas. Eu tive a oportunidade de acertar 15 seguidas, também perdi 9 seguidas. Só que a Punta é um site que eu utilizava muito, mas agora utiliza a Odds Portal, onde mais recentemente, agora mesmo em maio, eu tive a oportunidade também de acertar 11 seguidas, então para ver que é difícil, mas também não é impossível. E acertando 11 ou próximo disso já é o suficiente para garantir um prêmio, pois depois, como eu disse, eu posso ir dividindo o pote ao invés de apostar tudo de uma vez. Para finalizar temos o site de estatísticas SofaScores e vindo aqui em queda de probabilidade e descendo a página até top 20 times com melhores séries, você encontra aqui os melhores times ou atleta individual nas melhores séries de vitórias, derrotas, empates, sem derrotas e sem vitórias. Aqui é o melhor lugar no site para você encontrar times para seguir, é uma aposta já que meio pronta, mas como você deve saber, quando um time está numa grande série de vitória, muitas vezes as cotações dele serão muito ruins, mas para quem faz aposta ao vivo, sabe que pode surgir algumas oportunidades ao vivo em que as cotações valerão a pena. Ou quando ele também enfrentar um outro super favorito que está numa grande série de vitórias. Em alguns esportes também, como o basquete, o super favorito em alguns momentos vai estar atrás no placar, o que também vai oferecer uma cotação boa. Então essa é a maior dica que eu trago para esse vídeo, essa oportunidade aqui em Software de encontrar atletas em grandes séries de vitórias ou derrotas. Isso é o que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje e até o o próximo.